Foi. Foi? E aí, gangue do mal? Beleza? Ó, tem até listinha hoje, hein? Beijinhos do Bidu, vamos lá. Beijo muito especial em seu Eronides, Apelido dele é gaúcho. Pensando num fiozinho legal. Diz que é meu fã. O velho deve me visitar, ó. beijão segue eles no Instagram. Uma preparações. O adesivo tá ali. Ó. Cadê o adesivo do menino? Aqui, ó. ó quiser fazer um cabeçote um monstro, tá na mão. Cadê o WhatsApp? Pegou o WhatsApp, hein? Cadê o WhatsApp? Tá aqui, Apareceu. Ó. Apareceu? Apareceu. Cuba Preparações. Eu postei essa foto aqui no meu Instagram. Sabe o que o moleque falou? Para fazer uma tatuagem essa caveiro, E é legal mesmo, hein? Legal, né? Legal. Cuba Preparações, hein? Segue eles no Instagram lá. Quando ele vier aqui em casa eu vou postar uma fotinha com ele. Se velho vem aqui morre do coração, não hora é de me ver? Nossa ah, senhora! Não, desculpa assim, ah, o ah, é um tecido de mim. Vai me roubar de você. Ah. Betão 84. Um beijo também, viu Betão? Betão, pega no meu grão. <risos> Cássio Rocha. Pega na minha tocha. <risos> chega, chega e com sala, vai. Davi Moura! Não vou fazer piadinha não. Tinha De... uma boca esse Davi Moura aí, mas eu vou falar. Denilson6541. Será que é o telefone dele? 6541. Não, é do Instagram, né? Hoje o meu. Ah tá. C.S. Carlos Silva. Que que é do Instagram também? É. Quem quer beijinho manda pra minha mulher, hein? O cara manda pra mim lá num, num marco. Quem marca é ela, ó. Manda ela... um beijinho pra mim. Wesley Veranópolis. É, pra galera de Veranópolis. É, a gangue de verpé. Não sei nem onde é. Veranópolis. Beijo pra todo mundo, hein. Ah, vai ter um evento aqui em Vargem Grande. É em Grande? É aqui, amor. É Dentro da Maitê pra arrecadar... Fralda. Fralda, leite, pinga. Pinga não. Fralda... <risos> Prauda, quem leite, quiser ver que o Bidu, precisando. vem pra cá Tá precisando, hein É, que Quem quiser a... pular aí na fala, galinha, fala aí que a mãe. A... Vai ajudar, hein, meu Vamos ajudar, né, cacete A mãe faleceu no é. parto Logo depois parto. E a criança precisa de ajuda, tá gente precis... oh, Vamos ajudar aí, né, meu Falar de gastar um pouco o carro aí, ajudar a menina e, quem aí e quem vier vai ganhar Amo. um beijinho do Bidu não sabe o dia de amanhã, né Ah, vai ter um show do Hungria aqui, hein Do ladinho de casa, que é o pão Eu vou estar louco o Do... que que vai ser, 14? Agora é de novembro. 14 de novembro, hein? Galpão 43. Entra aí no site aí. Que... Galpão 43. Facebook. Quilômetro, 43, Quilômetro da Raposta... 43 da Raposo Tavares. Tá bom? Pera aí, meu. Segura o som aí. Ah! Pessoal da Don't Do Works? Don't Works. Works. Me deram a suspensão para pôr no carro da Juliana. Obrigado, hein? De coração. Nem fui buscar ainda, mas obrigado. Tá Bom, quero agradecer também a todo mundo que tá acompanhando os vídeos. Ó, pode se inscrever, irmão? 22.970. Obrigado, hein? Quem quiser se, se já não tá começando a ver agora o vídeo, tal, tá, não se inscreveu. Onde clica aqui? Aqui é mentira. Não precisa se inscrever, nada não. Perde tempo. Assiste o vídeo que tá bom. Aprende aí. Ó, cadê o vídeo aqui da mangueira das mangueiras? É o que mais me perguntaram sobre trocar a tampinha lá do radiador na tampinha imagina que isso aqui é a tampa tá aparecendo a tampa tá não tá uma tampinha aqui ó tampinha Nossa, do lado sai a mangueirinha todo mais me perguntar do ladinho aqui ó essa mangueirinha é o respiro quando tá com excesso de água dentro ela abre a válvula e cospe água aqui então ou você deixa sem nada porque daí vai molhar aqui em cima do radiador Ou não você põe uma mangueirinha virada para baixo O meu da Juliana é tudo uma mangueirinha para baixo assim Uma mangueirinha, só pra água cair para baixo, tá bom? Outra coisa também que perguntaram muito aí nos comentários Foi se o carro esquenta Pessoal, se o seu carro tiver tudo em hora um de cabeçote certinho Tudo direitinho e tal, não vai esquentar Porque se fosse assim, os Passat esquentava. Ah, meu carro é turbo, não importa Meu Chevette tem 550 cavalos Agora tem menos Agora tá com 340, nem lembro direito, mas já chegou a ter 550 cavalos, tem isso comprovado em dinamômetro. Normal, o carro anda normal, o carro da Juliana, normal, não dá nada, tá bom? Agora, não, se o carro esquentar essas coisas, não vai pôr a culpa no radiador, porque não é um radiador. O radiador não é para esquentar, tá bom? É um radiador com outro qualquer, certo? Não Agradeço a todos aí que está acompanhando o canal. Você está com sangue nos olhos. O okay. <risos> drogadão? Ô, oh, só falei um monte de merda e não falei o que vai ser o vídeo. O vídeo. Ah, é, ou oh, esse vídeo aí, ó. Eu fiz uma experiência aí que eu estava assistindo os vídeos no YouTube. De gravar em metal. Acompanha aí que é legal. É uma diquinha muito legal isso aí. para deixar um detalhezinho, um charmezinho no carro. Bem exclusivo. Você escreve o que você quiser no carro. Tá bom? Que fala que os vídeos tá saindo. Que os poucos... é ah tá. O próximo aí vai ser do freio. O pessoal tá me cobrando bastante do freio. Puta, queria que vocês entendessem que eu tô trabalhando direto. É dois trabalhos que nem eu falei. Isso aqui não me dá dinheiro, não me dá nada. Isso aqui só me dá amizade, risada, risada. Puta, tô curtindo demais. Vocês aí me chamando <risos> e <a> pinga <risos> para caralho, tudo me chamando para os eventos. Só que eu queria que entendesse também que eu trabalho fim de semana. Festa, casamento, essas coisas, eu trabalho com isso. Então, Para mim fica um pouco difícil. Eu tenho que marcar bem antes Para mim ir para os eventos. Puta, então, eu ia falar um negócio legal, bicho. Esqueci que eu ia falar. Bom, é isso. Tá bom? Agradeço a compreensão de vocês. Se não compreender também, se lasca. <risos> tá bom? E ah, as historias logo mais Ah, tô com as historias boas hein? É, eu tenho uma sua também, viu? Você tem É, eu vou... O que você é. falou? Não, o ah. que que é isso? Mas é transarindo mesmo, hein? <risos> quero mandar um beijo pra Mel Beleza, pessoal? Um beijo, fica com Deus Falei pra cacete Tchau E aí, gangue do mal? Beleza? Ó. Oh. Chegou o carro aí, ó. Meu sobrinho chegou. É o seguinte. É, eu faço aqui nos vídeos na internet de como gravar no metal, né? Aí fiz a merda da experiência e funcionou. Aí eu vou passar pra vocês aí porque eu achei legal, hein? ver, Pega a chapinha da mamãe. Ó. Oh. Eu gravei na. Na maçaneta do carro da Juliana, ó. Tá vendo o nome dela? Ó, isso aqui é relevo, viu? É gravado no metal. Isso aqui não sai. Dá pra ver legal aí, irmão? Deixa eu ver. Não. Ó. Tá vendo, ó? É muito legal. E é facinho de fazer. Qualquer trouxa igual eu faz. Tá? O <risos> <risos> que vai fazer? O que vai precisar? Dá sua chapinha aí, irmão. <risos> ó, na outra maçaneta vai escrever o nome da Mel. Certo? Você vai pegar no que você quiser dá para fazer em faca dá para fazer na bunda ao que onde quiser faz Na bunda não dá não mentira metal qualquer metal dá para fazer quiser fazer na tampa de válvula aí vai dar um pouco mais de trabalho tá o que que você vai fazer escreve com esmalte o que você escrever com esmalte aqui vai aparecer entendeu manjou dá parada ó não precisa ser coloridinho não, que minha mulher, ah, não sei por que fazer coloridinho. Pode ser de qualquer cor, mas o importante é fazer com esmalte de unha, certo? O que, que ela vai precisar com essa macumba aí? Água com sal, ó, os ingredientes. Como é que faz isso aqui? Você põe um pouquinho de água, o tanto de água que você quiser. E vai pôr no sal e vai mexendo. Mexendo, mexendo, mexendo, aí o sal vai dissolver. Na hora que Eu o sal... De sal não, sal, Calma aí. É que aqui não é Ana Maria, não. tem que ter medida. Fez? Assim, ficar. Ó, quando o sal parar de dissolver, é porque tá no ponto. Pegou a mão? Hum, a mão tá vendo tá que, que o sal tá aqui, ó? É porque ele não dissolveu mais. Se eu ficar mexendo aqui, ele não vai dissolver. Quando você vai pôr no sal, ele vai dissolvendo. Vai dissolvendo. Na hora que ele não dissolver mais, tá na medida. Certo? não vai mais não vai precisar? Uma bateria. Algodão. Eu vou usar como coisa no algodão Uma chavinha Allen Pode ser qualquer coisa que você quiser Um ferrinho Certo? Aí o que, que você vai fazer? Vai catar um pedacinho de algodão Certo? Vai botar na pontinha aqui da chavinha Allen Assim ó Bonitinho ó, Enrola bem tal. Tá? Aí você cata um, um fio descascado de um lado Que eu vou pôr no polo E o outro lado aqui ó Aí você vem aqui na pontinha aqui, ó. E, ó. É muito legal essa coisa. Eu gostei. Aí você vem e aperta bem, certo? Ó. Apertou aqui o fiozinho na pontinha do algodão. Certo? Aí você vai pôr esse fio aqui no negativo da bateria. Põe no negativo da bateria. Reserva. Vamos para outra receita. O outro lado... <risos> O outro lado, você coloca na, na, na, no metalzinho, ó, tá vendo? Ó, já tá até com, com coisinha pronto aqui que eu fiz no outro, ó. Eu nem ia gravar merda nenhuma não, mas eu achei legal essa coisa aqui. E põe na, na peça, ó, tá vendo? Acabou. É essa parada que tem que fazer, ó. Você vai catar o os... mel. Agora tem que se vazar. Dá um tchauzinho lá. Tchau. Manda um beijo. Manda um beijo. Importante colocar uma mascarinha, se vocês puder fazer num lugar aberto, Tá? isso aqui é um ácido, né? Aí Será que dá pra escutar? Dá Ó, põe a mascarinha tal Mascarinha hum. Aí o que, que vocês vão fazer? Vocês vão catar essa coisa aqui, ó Deixa eu botar aqui pra dar pra ver Qual polo? Ó Hã? Não, já expliquei os polos Não mete o louco, não Aí você molha aqui o algodãozinho no água com sal E vem, ó Tá vendo? Tá fervendo, ó Vai botando, ó. Olha que macumba legal. <risos> ó. E vai dando uma apertadinha, ó. Tá vendo? Tá fervendo? Tá pegando aí, mano? Tô pegando. Por isso que é importante você ficar longe do... Da fumacinha. Da fumacinha, ó. Essa fumacinha aqui é tóxica. Manjou? Aí você vai molhando ali, ó. E vai botando aqui, ó. Faz até um barulhinho, ó que legal Acho que isso aqui vai ficar mais legal que o outro, irmão. Também acho Não vai não? É Ó Puta, pode gravar no que você quiser isso aqui, bicho Grava o nome da mulher pra ela ficar feliz, ó No seu carro Fala aí, amor, que homenagem Depois nunca mais sai, tá fodido. Ó Tá casado, né? É igual tatuagem, já fazer na bunda lá e... Já era. O nome da mulher já era. Ó, manjou? Manjou das manjarias. Tá vendo? Olha que legal. É muito legal isso aqui, bicho. muito facinho. e outro, né? Dá um charme do caramba no carro, né? Uma exclusividade, né? não, amor? é. Tem foto lá no meu Instagram disso aqui no carro, hein Quem quiser Ver como é que fica para poder fazer Bidu Underline garage Certo? Ó, é isso aí, ó Gravou, pá Não dá choque, não queima Não faz nada na mão É isso aí Agora Tira daqui Certo? E dá uma lavadinha Vem aqui na pia Aguiar com detergente uh, Mostra aqui ó, lavando Ó oh. Aguiar com detergente Certo? lavou bonitinho Vamos lá Dá uma secadinha você cara a camisa do toreto. <risos> Deixa ele ver. <risos> Agora, cadê a acetona, mano? Cadê a acetona? Você guardou? Guardei. Deixa eu pegar rapidão. Tum, tum, tum, tum. A tng acetona chegando. Mostra aqui a maletinha. Deixa eu ver a maletinha. Mostra a maletinha aqui. <risos> aí, ó. Acetona. Isso aqui é acetona? É. Acetona. Tá preparado pra mágica? Eu achei essa coisa muito legal. Ó, aí você. Pá. E aí vai tirar o esmalte, ó. Só falta não ficar, né? Fodeu. <risos> ó. Ficou já. Olha! Coisa mais legal do mundo, bicho Puta, esse aqui ficou mais legal, hein, amor Ficou, é que você aprendeu, né Olha, meu É que agora. Aí, ó que aprendeu. charme que dá Ficou linda Fala se não vai ficar um charme na maçanetinha do carro Ó ah, Do jeito que tava lá, tem que limpar direito Pera aí, que agora tem que dar um polimento especial aqui Ó É que depois passa uma serinha ele, a, a, a parte do brilho aqui vai ficar bem brilhantinha, ó Agora eu só tô passando um algodãozinho, ah, sim, mesmo. Melhor, olha isso, tava... olha, olha que charme Olha E fica gravado aqui, viu, cambada de filha da mãe Olha que bonitinho, quero ver quem tem isso aqui, ó Nego paga uma fortuna naqueles do Porsche Demora dois meses para chegar aqui, ó, faz na hora Eu queria o do Porsche também, mas isso aqui é mais legal <risos> Puta que pariu, eu adorei isso aqui Não é legal? Gostaram? Gostaram ou não? Gostaram também se for <risos> Tá bom pessoal? Só fiz rapidinho aqui só para dar uma dica que eu achei legal Que dá um charmezinho no carro Pode ser qualquer coisa se quiser fazer na tampa de válvula, tal, só que daí, né? Ah é, na tampa de válvula vai legal. É Nossa, legal. show de bola, bem diferente. Né? né? Uma tampa cromada aí vai uma aqui, Nossa, ó. Nossa, verdade, show. Naquela tampinha que vai no radiador ali, ó, dos golzinhos, que o pessoal põe, aquele acabamento ah, em cima é, do radiador. Verdade, também. Quem dá. tem caixinha de sujeira, puta, dá pra fazer um monte de coisa. Mas ah, lá é inox tá Mas lá é inox também, né, mano? Não, pode ser qualquer metal. Qualquer metal. Na barra, na é, barra, quem barra. tem a barra em cima ali, ó. Quem não precisou fazer aquela soldadinha. É um desenho bem legal. Fica chique. Dá pra pôr um adesivo, né? É. Faz o que quiser. Tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado da dica. Um beijo. Fica com Deus. Caralho, moço, aqui ficou